Salve, rapaziada! Estamos aqui hoje no Espaço Tropilha nós vamos falar sobre o marmoreio da carne. Bora lá? Vem comigo! Para falar sobre o marmoreio, então, eu chamei aqui o meu amigo Ricardo, né? E, Ricardo, cara, o que é o marmoreio para a galera que está começando na barriga, que está iniciando no churrasco? O que, é que isso vai proporcionar, desde gosto, a maciez da carne e consegue contribuir para nós, para a gente enriquecer, né, todos os nossos espectadores. Olá, tudo boa tarde, Tudo bem? Bom, uh, assim, o marmoreio hoje é um tema é bastante utilizado, a gente vê bastante um, nas redes sociais, quando o cara posta uma foto, olha o marmoreio dessa casa olha o marmoreio dessa peça, né? e é um tema bem abrangente, bem né? abrangente, então vamos tentar, assim, um pouco de tempo, uh, explorar um pouco isso aí. O marmoreio, ele é a gordura, que tá entremeada na fibra da carne, ou seja, a gordura intramuscular. Vou pegar essa peça aqui, uma maninha. Né? se a gente virar ela aqui, aqui vai ter a gordura de acabamento, né? a picanha também é uma carne que tem bastante gordura de acabamento. E esta, esses veios brancos aqui em meio o vermelho da carne são o marmoreio, que é a gordura intramuscular. Aqui é uma peça de peito que tá ela tá congeladinha, mas ela tá melhor de ver, do, inclusive, do que a maminha, ó. Esses riscos de gordura na fibra, dá pra ver que uh, ela tem bastante gordura. O que, que isso vai causar no paladar? Uh, quando essa carne né, for grelhada, colocar né, essa carne na parrilla uh, a gordura ela é um, uma sensação de um sabor muito boa. Então, se ela tá só por fora, como nessa peça aqui, na hora que for comer... Na carne não vai ter essa sensação, vai estar tá legal aquela crostinha na parte externa, na borda, mas não em toda a carne, aquela sensação legal da gordura grelhada. Nessa peça aqui está 100% claro, que essa aqui tá, tem bastante também, aqui só está mais fácil de exemplificar. Então, uh, à medida que você for mordendo essa carne, ela vai estar tá muito suculenta, ela vai, vai proporcionar suculência e sabor. Uh, tem outras peças, por exemplo, short rib, que é do dianteiro, uma região perto do pescoço, muito irrigada, né? Então, também é, atinge um marmoreio bem bacana. Aqui a gente pegou peças de várias partes do animal pra ver. Aqui tem um prime rib, também que tá bem marmorizado, né? Aí, um outro short rib, como aquele, como esse aqui também, só que num outro frigorífico, olha que legal, que bacana. Uhum. Tá. Agora morei aqui, né? Toda ela tá... E uma assadinho de tira aí, mostra aí pra gente aí, que ele tá do dianteiro, né? Uhum. Os cinco primeiros ossinhos, né? Do dianteiro. O dianteiro é uma região muito irrigada, que tá bem bacana. É uma carne que... fantástica pra grelhar. Fazer isso em Vamos por ler assim, qual que é a parte do boi que ela tá mais irrigada, que mais marmoreio? Então seria a parte do dianteiro mesmo. Então, o dianteiro, o dianteiro é uma região muito ligado que tende a ter um marmoreio Sim. quando o animal tem tendência a isso, porque marmoreio, como eu falei, é um tema muito extenso. Então, ah, vamos supor, eu posso ter picanha, que é para o quarto, um marmoreio legal, né? Eu posso, inclusive, ter ali ah, no contrafilé marmorizado. Só que isso vai depender da de genética animal, vai depender da alimentação desde o nascimento do animal até o abate, vai depender de, da idade do abate do animal, o animal jovem vai ser muito difícil conseguir o um né? né? Então uh, o marmoreio não é uma coisa muito simples, não todo mundo fazia, todo mundo tinha. Né? Então o marmoreio uh, hoje uh, se começa com o melhoramento genético da propriedade, existem uh, Vários especialistas que dão amparo hoje em dia para as propriedades para melhoramento genético. Uh, existem softwares que, que auxiliam no controle do melhoramento genético. Uh, em seguida, a alimentação, né, a suplementação animal é super importante para obter para esse marmoreio, esses animais que tiveram melhoramento genético e, sobretudo, raça. Então, tem raça que tem tendência a ter um marmoreio. As pessoas ouvem falar, por exemplo, do Wagyu, né? Wagyu, na verdade, de fato, não é uma raça. O Wagyu é boi japonês. Por exemplo, uma raça de Wagyu é o Akaushi. Akaushi é uma raça. Então, uh, essas boi uh, raças de boi japonês tem uma tendência a ter um marmoreio maior. Mas uh, a gente tem no Brasil cases de sucesso como o Nelore do que é um Nelore que tem marmoreio, tem algumas agropecuárias bem conhecidas aí. O Barcelos faz muita consultoria tanto no Sudeste quanto no Sul, uh, para obtenção de melhoramento genético e resultado no marmoreio e Mas acabamento. Agora, com... Hoje fala muito do Angus, né? Sim, sim. Hoje sim. É uma... uh, se a gente for pensar, uh, o Angus, uma raça britânica né que... Vou olhar a palavra aí. O Angus é uma raça britânica que se adequou muito ao nosso clima aqui no Sul do país, né? Uh... E quem está no Nordeste não, não pode ter carne marmorizada? Não é assim. Existe um projeto lá no uh, Focantins, que se chama Acaúche Brasil, que é o Ricardo, um uh, pecuarista que cria meio sangue uh, Nelore com o baguio, com o baguio é. Bacana! A agropecuária essa Nelore do Golias. e a Nelore com marmoreio. Então, uh, a gente tem que se adaptar e a gente vem sempre, cada vez Uh, superando. E esses caras que estão hoje com a agropecuária de ponta no Brasil, né, estão trazendo marmoreio em carnes que antigamente diziam que não podiam. Por exemplo, é um caso que não poderia ter, mas o melhoramento genético que não morria, se não me são 15 anos já. Então, importante saber né, a procedência da carne. Como falou, do rabinho do Fusel, do focinho rabo, futebol, né? Se o, se o boi for de qualidade, a gente ah, vai aproveitar tá tudo para Vamos fazer uma uma qual então, o conceito da parrinha do Uruguai, da Argentina? É a tripa, né o chincholim, é o timo, a mojera, né é a mucilha, a a a a um o assado de tira. Tudo que tu for pensado do animal pode ser assado. Hum, é. E tu imagina que isso se você fez sempre. Mas e hoje que a gente tem um animal de qualidade? Não é mais legal a gente assar todas as partes do animal? E se que nunca é desperdício, né? Eu só, não ocupo o grito do animal do É verdade, é vai até o berro do boi, se o berro do boi já está no direito também. Mas é isso aí, pessoal, essa foi uma ideia de passar é que é a função do marmoreiro, né? o que ela vai te proporcionar da carne. E, eu... e obrigado mais uma vez aí pro Ricardo, né? O espaço tropilha aqui em Lages, para nos proporcionar esse conhecimento aí. Muito obrigado, por contar com a gente aí. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Sábado no Abraço. Bora lá?